Salve, galera! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Win, galera! Olha só o que chegou pra mim, hein? Minha mercadoria... Comprei no AliExpress da China Diretamente com a JCD Vamos ver o que é aqui, galera? Ai, cara, que linda! Minha Micro Hot Air Gun Soldering Iron SMD um Rework Station Los Angeles Só pra vocês entenderem galera o que, que é isso aqui é uma estação de trabalho e retrabalho né? ela vem é dois em um é, a, é o ferro de solda e a pistola de a chama soprador né soprador para fazer retrabalho em, em placa que já vem manualzinho ferramentas aqui ó ele explica certinho o funcionamento da, da máquina é muito legal cara o pessoal da, da JCD é muito atencioso o produto chegou rapidinho pra mim agora antes de eu falar bem dos caras né eu preciso testar né então vamos ver o que veio aqui a gente tem ferro de solda ó o plástico é rígido hein Achei que ia ser uma qualidade não tão boa Realmente é muito bom Ó Desloca a ponta Você pode trocar o ponteiro dele Fazer vários tipos de soldagem é. aqui, Muito legal, gostei, gostei bastante Aqui é muito simplesinho Beleza Bom Tem aqui estanho Estanho fino, muito bom estanho fino, cara, para fazer uma soldagem decente. As ponteiras, essas ponteiras sempre muito bom ter reserva. Vai depender do tipo de trampo que você vai fazer, vai soltar alguma coisinha. Essas daqui de, no estilo lâmina é muito bom para tirar algum, alguns componentes da placa. Bom, aqui galera, isso aqui. Pra fazer a limpeza, galera ó, Isso aqui ó, é uma esponjinha de aço Você prende isso aqui na mesa É muito bom pra você passar o ferro de solda Pra soltar a sujeira do ferro de solda né? Fica estanho grudado no ferro de solda Vamos ver o que mais tem Nossa, cara Veio até mais coisas do que eu pensei que viria Bom, temos aqui as ponteiras Do soprador térmico muito bom, muito legal E produto parece ser de alta qualidade Olha, gostei Vamos ver, tem mais Tem mais, ó galera Muito legal Vamos ver o que mais que tem Bom, cabo de alimentação Estilo americano Nossa, é bom Bom a qualidade, hein O produto chinês tá tá vindo bom nossa é pesadinho Eu achei que seria mais leve que a gente tem a peça principal né aqui dentro galera tem um, um imã é o acionador da, da peça quando a gente coloca o soprador térmico aqui ele para aí ele vai ele reduz a potência vai esfriando economiza energia muito bom Ó, as entradas do, da peça do ferro de solda e do soprador muito bacana. Pequenininho, simplesinho assim. Você prende e parafusa na, na, na parede, na bancada de, de trabalho. E encaixa aqui. Muito bacana. Deixado tipo assim, ó. Muito legal. Vou deixar em cima da mesa mesmo. Vem. Vamos ver o que mais tem aqui. Bom, galera. Isso aqui tem a esponjinha. A gente coloca um pouquinho de água para poder fazer a limpeza do, do ferro de solda A ponta aqui do ferro de solda A gente passa aqui E isso aqui a gente dobra para cima E ó Dobra para cima para deixar o ferro de solda Aqui ó é, Aqui tá, tá aqui Fica assim Bem bacana né Gostei então, Vamos ver aqui mais Ah, aqui A gente tem uma resistência reserva Aqui a resistência Da, da peça Caso queim É fácil fazer a manutenção É fácil trocar É uma coisa bem simplificada, bem legal Não tem muita dificuldade para fazer a troca Resistência reserva Nossa, é pesado Achei que seria de baixa qualidade Muito bom Caramba nossa, gostei. Olha que legal, galera. Olha que bacana. Da hora. Veja a hora de começar a trabalhar com isso. Então vamos, vamos ligar para testar. Vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui, beleza? Bom, aqui a gente já sabe, ó. Olha que bacana, galera. Foca aqui, ó. Olha que legal, tem o um fusível reserva aqui ó Aqui ó, vem uma caixinha Bom, não vou abrir, tá? Mas só pra vocês entenderem É um fusível de 250V Pra ele, caso entre uma tensão alta Ele queima e não queima o aparelho Putz, isso é muito importante Né? Você tem uma segurança no aparelho Muito legal Vamos ver A hora ansioso hein galera bom, aqui ó, muito simples fácil de, de, de montar a gente tem aqui a marcação ó, ferrinho aqui em cima cortezinho aqui cachorro, parafuso chapado galera, chapado vamos ver aqui ó ferro de solda mesma paradinha Vem um cortinho, vamos ver aqui, certo? Cortinho em cima, encaixa. E uma setinha, viu galera? Hum. Que não tem outra forma de encaixar, se não for assim, nem entra. Então, facilita aí pra galera. Deixa eu ver aqui. Beleza? Tá entrando aqui certinho. Vamos ver aqui. Deixa eu encaixar direito aqui, senão não vai entrar. Aí. Muito bom, muito bom. Show. Show de bola. Agora vamos alimentar ela. Vou botar aqui, né, pra manter meu carro de solda. Essa, no meu caso, galera, eu pedi ela em 110 volts, veio tudo certinho. Vem 110 volts, Jeitinho que eu presumi que seria. É... Dá uma pausa aí. Tem como pausar? Bom, vamos colocar uma ponta aqui. Vou pôr a ponta fina, né? Vou pôr uma ponta fina pra ver como é que fica. Então, ó. Legal, ó aqui encaixa aperta aí eu já derrubando meu equipamento no voo ah, bom, beleza agora bora pro teste vou ligar galera Esse aqui no é caso é do ferro de solda. Ele já tá em 350 graus, mas ele vai começar a esquentar. Vamos deixar ele esquentar. Nossa, ele esquenta rápido, olha. Putz, bacana, bacana. Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar o estanhozinho novo aqui, ó. Na verdade, eu vou usar o estanho mais velho que eu tenho aqui estranho eu vou deixar de reserva então vamos lá, ó. só pra testar pra ver se ele já tá 100% ó mais perto aqui, ó na hora olha, na hora, sem esforço galera, ó, tem como aumentar, ó ele vai até, se eu não me engano, 480 graus. Cara, ele, esse chega até 500 graus, galera. 500 graus. É até mais do que é passado na propaganda. Muito legal. Eu costumo operar isso aqui em 460 graus. Né? fica muito bom. Bom, deixa eu ver aqui uma forma aqui. Dá utilidade pra Pra nossa peça Aqui galera, ó A gente pega aqui, ó E pronto, limpinho de novo Então galera, ó Ficou limpinho, ó Legal, né? Pra isso que serve aqui, ó Zero bala então vamos pro próximo. Aqui vem o soprador, galera. Muito bacana. Ele vem uma resistência dessa daqui bem aqui dentro. É fácil de fazer a manutenção, já vi como faz. Vamos ver como é que ele funciona. Então, vou startar ele. ó, Segurança. Deixei ele colocado aqui na hora que foi estartar. Por segurança. Por quê, galera? Aqui dentro tem um, um sensor, um imã Enquanto tá aqui, o sensor não aciona né? o, A peça não aciona A gente tá aqui, beleza? Ele tá na casa de 100 graus Né? Espera aí ele começar Beleza, ventoinha Aqui é a força da ventoinha Tem vários níveis, ó E os graus? Vou aumentar aqui, né? Vou colocar em 200 graus Vai Esse aqui também chega a 500 graus, galera Então, tirei Certo? Chega mais perto aqui pra ouvir o barulhinho Olha ó. Ó que bacana Aqui dentro tem uma ventoinha Que é o ferro que solda e tá aquecendo ainda Não façam isso em casa, viu galera nunca chegue bem perto a gente pode colocar assim nessa distância vou aumentar ele 250 olha que legal esse pontinho ele tá sinalizando vem aqui pra perto ó. esse pontinho ó, piscando sinaliza que ele tá ainda tá alcançando essa temperatura ele ainda não alcançou então quanto mais vai piscando aqui Sinaliza que ele ainda está alcançando a temperatura. Nossa, chega bem perto e fica quente. Vamos lá, colocar em. 350 graus, vamos ver. 350 graus. É, tá bem quente. Tá bem quente. Vamos ver aqui se. Põe em 500. 380, então vamos ver. Vamos ver o ferro um de solda aqui. Coloca bem pertinho aqui o ferro um tá? Ó galera. Estendei até nó. Simples, ó. Funcionando. Perfeito, cara. Superou minha expectativa. Superou minha expectativa. Bacana, né? fica quente, tem a proteção aqui ao redor para a pessoa não se queimar bem legal né vamos ver a temperatura máxima aqui deixa eu diminuir esse daqui bom, mínimo 180 Vou aumentar esse isso aí já fica uma dica, galera Quando você estiver operando um Diminui o outro Que assim vocês vão preservar A integridade da sua placa Vai usar menos os componentes Vai usar menos energia Entendeu? Vamos lá Vou Chegar aqui É, isso daqui chega a 480, galera Olha lá É isso mesmo Vamos usar o estanho aqui vamos ver como é que ele vai derreter dessa vez Vai derreter rapidinho ou não Na hora, ó Na hora hum, muito legal Cara, adorei O equipamento é rígido, plástico Bem rígido E olha só que legal A gente encosta aqui, ó diminui a temperatura sozinho ele vai reduzindo a temperatura para não queimar o que tiver ao redor até ele chegar a um ponto que não oferece risco algum, muito legal né galera por causa do imã que tem ali dentro, tem um sensor que aciona, aí ele vai reduzindo a temperatura até chegar a uma temperatura bacana né Aqui ó, força da ventoinha Tem como aumentar A gente já tá no máximo A gente vai fazendo isso aqui ó Quanto menos a ventoinha tiver potente Mais forte, mais quente o ar sai Então, ventoinha ó. A gente pode diminuir a força dela Muito legal, custo-benefício, show de bola Aí ele reduz aí até o 180, que é o mínimo não oferece risco Bacana, né? Legal Ó. É isso é lá. E diminui até menos Eu acho que aqui na ventoinha ele chega ao 100 Provavelmente Beleza, galera? Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E... Esse produto comprei na Aliexpress Eu paguei aí por volta de 330 reais Valeu muito a pena Beleza? Vou ficando por aqui, falou, fui!